Olha, não é novidade para ninguém né, que o Jair Bolsonaro, o recém-eleito presidente da República, né, que acabar com o Ministério da Cultura, transformando esta pasta numa secretaria do Ministério da Educação. A propósito, também vale lembrar né, que o atual governo, o atual governo aí presidido ainda pelo Michel Temer, né, fez uma tentativa, nesse mesmo sentido, algum tempo atrás, é, fundiu o Ministério da Cultura com o Ministério da Educação, só que depois de uma série de pressões por parte é, dos artistas, dos segmentos culturais, o governo acabou é, cedendo a pressão e voltando atrás e, e reconstruindo, pelo menos em tese, né, reconstruindo em tese o Ministério da Cultura, como todos sabem, o atual Ministro da Cultura é o Sérgio Saleitão. É esta proposta, né, é, que é uma dentre as diversas propostas tenebrosas desse governo que acabou de ser eleito agora, mas muito temerária ou temerosa, é, quando nós podemos imaginar que esta medida significaria uma par de cal num setor que, historicamente, é marginalizado, relegado a um segundo plano no que se refere às políticas públicas. Né? Só para se ter uma ideia, né, eu trouxe aqui alguns números da auditoria, da auditoria Cidadã da Dívida, que é uma ONG que se dedica a fazer um levantamento sobre o orçamento geral da União e como esse orçamento é dividido nos diversos segmentos, a Auditoria Cidadã da Dívida, por exemplo, constatou que em 2015 né, apenas 0,04% do orçamento total geral da União era ou foi destinado naquele ano para a cultura. Neste mesmo período, 42, mais de 42% do orçamento foram destinados, dedicados ao pagamento de juros e amortização da dívida. Os números de 2017 são um pouco mais animadores, né? porque 0,05%, repito, 0,05% do orçamento foram destinados à cultura. Neste mesmo período, 718 bilhões de reais foram para o pagamento de juros e amortização da dívida, consumindo aí pouco mais de 40% de todo o orçamento da União. No meio disto tudo, né, nós temos aí os segmentos de livro, leitura, literatura e bibliotecas. Né, e a partir desta constatação, a grande preocupação de como ficarão esses segmentos. Cito aqui, por exemplo, o plano, ou melhor, a política nacional de leitura e escrita que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e virou lei. Né? Então a preocupação é como ficará a política nacional é, de, de leitura e escrita e, consequentemente, os planos estaduais e os planos municipais de livro, leitura, literatura e bibliotecas que certamente precisarão é, de dedicação, precisarão de orçamento para se efetivarem de fato. Também como é que ficará o Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, além do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, se de fato se confirmar a extinção do Ministério da Cultura. No próximo dia 5, nós comemoramos o Dia Nacional da Cultura né? e a pergunta que fica para nós é o que nós temos a comemorar neste período com o governo tão truculento, é, tão reacionário e tão retrógrado em relação às questões culturais como é o governo recém-eleito de Jair Bolsonaro. Se você é, gostou do programa, você curte, você compartilha, você acessa a Biblio e continua conosco em todos os nossos canais discutindo é, esses diversos segmentos da área cultural. Obrigado e até a próxima!